Romeu, ouvir a lata atrapalhado Versão brasileira Sigma Oh Romeu, oh, Romeu, oh, Romeu, oh, Romeu, oh, Romeu, oh, Romeu. Oh, oh, Eu sou o Romeu Você pode assim me chamar Toc, toc, toc, quem está aí? Quem está aí? Eu sou o Romeu Que vida boa de se levar Todos olham pra mim Querendo ser iguais E eu querendo sempre mais, mais, mais Eu sou o Romeu, Romeu. Todas querem me amar Eu sou o Romeu, Romeu. Em meus braços querem estar, eu sou o Romeu. Romeu. Você pode assim me chamar, eu sou o Romeu. Romeu. Que vida boa de se levar. Oh. Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Bem para mim Quatro, cinco, seis, vida boa é assim Banho relaxante, gosto de tomar E para completar garotas, garotas, garotas, garotas, garotas Tenho tudo e nunca Preciso esperar Todas elas querem namorar Eu sou o Romeu Meu negócio é amar Eu sou o Romeu Todas quero namorar Eu sou o Romeu você pode assim me chamar, eu sou o Romeu Sou eu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Mas que. Aí, nossa, que que nojo. Ah. Amigos, o que vocês viram agora? Não foi um sonho não. Aquela era minha vida. É, minha vida. <risos> O que eu quero que vocês entendam É que aquela era a minha vida Até outro dia É, até outro dia eu tinha tudo o que vocês possam imaginar Eu levava uma vida muito boa Então, de repente Mal educados É, naquela família eu era o bichinho de estimação favorito Mas aí eles venderam tudo que tinham E foram morar em Londres Aquelas crianças bobas, elas se cansaram de mim e aí decidiram arrumar um novo cãozinho em Londres. <risos> novo cãozinho uma ova. Eles me largaram lá sozinho com aquele empregado da casa. E aquele preguiçoso me jogou aqui na rua e depois ele sumiu do mapa. <risos> Esse lugarzinho é um lixo. <risos> Vocês estão entendendo? Não tem nem banheiro aqui. Onde é que eu vou fazer xixi? Ah, mas tudo bem. A vida é assim. Uma hora você tem tudo, e na outra hora não tem nada. Hum? Ah. Qual é? O que você tá fazendo aí, hein, seu tampinha? Tá com sede, é? Senhor, hum. veja bem, senhor. Que papo é esse de senhor, hein? Você é tão metido à besta que não pode nem falar como um cachorro de verdade, hein, seu fresco. É, é que na verdade eu. Escuta aqui, ô oh estranho! Você tá querendo levar uma bifa, é? Tá com sede? Você quer tomar água? A sede bateu? Essa torneira é nossa! Ninguém toma sequer uma gota sem a nossa permissão! O herói inglês e o guru aqui é que mandam. Com licença. Ah, seu pedaço podre. Ah, você não tava lá todo tocado, dormindo em cima dos carros não, hein? Ah. Eu tava assim. Mas, mas olha só, cavaleiros. Aí! Ei, pessoal! Por que esse almofadinho tá chamando a gente de cavaleiros, hein? Hã? Mini, Hã? ele tá falando com a gente e você é o bagata, então fica na sua, tá legal? Não tenta ser um cachorro, não. Oh, intervalo! por que você não cala essa sua boca? Vê se fica na sua. Aí, ó, vamos logo. Dinheiro, passa aí, vai. Dinheiro? Mas... É. mas como assim dinheiro? Os ossos, seu idiota. A gente tá querendo os ossos. É a nossa moeda do pedaço, sacou? Pedaço. <risos> o, olha só. É... E aí? Eu já vou embora, tá? Me traga uma faca. Vamos dar uma lição nesse cara. Não, peraí. Calma, calma, calma, calma. Chefe, calma. chefe, chefe. Vamos usar logo uma espada. Uma faca não é nada. Não bota medo em ninguém. Ô, é, oh, guru! Esse meu punho aqui pesa uma tonelada. Deixa comigo. Eu cuido dele. Quer que eu dê um morro? É, é. Quer saber o que eu acho? Vamos usar uma tesoura nele. Nossa, esses caras são um bando de tapados. Ah, dá licença, pessoal. Olha só, vocês nunca chegaram a machucar ninguém de verdade, não é? Tem razão, ainda não. Hum. Mas, vamos começar com você. Não, não, não, pessoal, para, para, para, pessoal, para, para, para, pode parar, para, para tudo, não é sério Olha só para vocês, vocês não parecem valentões Vocês sabem como valentões são hoje em dia? Sabe como eles são? Vocês estão até parecendo aqueles vilões de novela mexicana As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis Vamos dar uma incrementada, pessoal, vamos esquecer o passado A vida passa bem rápido Como assim? Eu posso dar uma mãozinha Eu posso dar um, um visual novo pra vocês Eu posso dar um estilo novo e único Mas o que que esse folgado aí tá querendo dizer, hein? Vocês entenderam? Hum, hum. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não tô entendendo nada, chefia Olha só, eu vou dar um jeitinho no visual de um de vocês Só pra mostrar como é que vai ficar Se vocês gostarem, me deixam ir embora E se não gostarem, podem me fazer em pedacinhos Pode ser? Hum. Ah, vamos, é. me deem uma chance, vamos lá quem vai ser o primeiro? Eu já sei. Ele, ele, ele. Não, não, não. Eu não. Eu não quero ir. Não. Vamos lá, covarde. Não enrola, não. Vai, você é o que mais precisa aqui. Vamos lá. Anda logo, vai. É isso aí. Lá vou eu. Eu vou conseguir. Hum. Olha só, o intervalo tá parecendo o cachorrinho de madame. Então, próximo. É... então... Vocês gostaram? Já sei. É claro! Um, dois, três! Ah, essa é a primeira vez que a gente come uma coisa tão gostosa assim. Uh, que nojo! Cara, onde é que você tava esse tempo todo, hein? Aí, Romeu! Que outro tipo de esquema você pode ensinar para caras como a gente você é uma gata Negócios Negócios Pensem, pensem nisso E saberemos um negócio que Que atraia cães como abelhas numa colmeia Assim vamos ganhar dezenas de ossos E vamos poder usar toda a nossa riqueza para fazer esses canos ficarem bonitos Eles vão ficar fantásticos Meus amigos, vamos viver a vida Pensem nisso! Não teremos mais que viver nessa sujeira. Um negócio? Hum? Hum. Uhum. Que tipo de negócio pode render tanto pra gente desse jeito? Ah, um salão. O salão do Romeu. Hum? Yeah, yeah, yeah. Vamos! Vamos lá, meu amigão. Vamos tentar, vamos lá, vamos lá Nós não vamos rastejar, vamos voar Vamos lá, vamos lá A vida tem que ser alegre e divertida Eu quero estar no um passo à frente que o mundo me siga Perante a nossa força não há quem não se inicia Caldas sequerão, nossas, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. nossas, nossas forças provarão, vamos lá. Yeah, yeah, vamos lá. Yeah, yeah, nossas caldas sequerão, nossas forças provarão, vamos lá. Yeah, yeah, vamos lá. Eu disse, vamos bem pé. Não desista do seu sonho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Corte curto ou chanfrado você pode até deixar arrepiado. Corte o bigode com cuidado, o cabelo eu vou cortar. Quer estar no um passo à frente que o mundo me siga. Hop, hop, hop, hop. Perante a nossa força, não há quem não se iniba. Caudas nossas caudas se verão, vossas forças provarão vão lá. Yeah, yeah, vamos, lá. yeah, yeah. nossas caudas se querão, vossas forças provarão, vão lá. Yeah, yeah, vamos lá. Que tal terminar essa dança com um beijo? Não. Ah, como assim? É só um beijinho. Não. Ué, mas sempre que eu danço, as garotas querem me beijar no final. Desculpa, não com esta garota. Não sou desse tipo. Eu nem sequer... Sei quem você é. Eu estava ensaiando... Então, nós só dançamos um pouco. Você até que dança bem. Mas foi só isso. Não é pra ter ideias. Mas eu... É, peraí. Não! Não! Puxa, eu tô amando. O Romeu tá apaixonado. Eu tô amando, eu tô amando, tô amando, tô apaixonado. Ah! Ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, o amor dói. Nossa, o O que, que você tá pensando, cara? Aqui não tem desconto, não. Ninguém é Papai Noel, Vai pagando logo. Um Bom, primeiro vamos começar com o um corte de cabelo e depois a base. Ceboso como sempre, ficou divino! Jairu, o ajudante do Charlie tá chegando! Não, não, não. Não, não. Ele cuspiu! Salve o Charlie. Salve. Tá, tá, salve o Charlie. É sempre assim, tá, tá, tá! O que é que temos aqui? Ah, é do Armão um espelho! Isso aqui é uma estátua! <risos> O ah, que, que é isso aqui, seu é um filho de um barbeiro? É, é um salão Um salão de beleza Então vocês abriram um negócio novo aqui ah. hum, Diga uma coisa vocês têm permissão do Dom Charlie? É, é, nenhuma, nenhuma, né? É, é, sabe, tia, no, a gente nem lembrou de fazer isso. A gente esqueceu completamente. <risos> Quase. Seus filhotes de uma amnésia. Vocês sabiam que hoje é sexta-feira? Hum? Dia de pagamento. Pela proteção do Dom Charlie. <risos> <risos> Vocês querem saber de um negócio? Mesmo eu sendo o braço direito do Don Charlie, eu também tenho que pagar pela proteção dele. Shainu, meu caro, meu querido Shainu, que a é? gente ia procurar você assim que fechasse o salão. Ah, oh, mas é claro que iam. Um salão. Eu também vou querer dar um tapinha no cabelo. Claro, claro, senhor. Com certeza. Claro, claro. Pode vir. Senta aqui. A gente não vai cobrar nadinha pelo seu corte. Não vão cobrar nada. Vixe. Gosto desse tratamento de rei. Estou limpando. Hum. Peraí! O que está que acontecendo? Ai, ai, ai, ai, aqui, ai. Ah, que de e onde está todo mundo? Peraí, por que estão todos cuidando desse palhaço? <risos> Mas quem é o encomadinho aí, hein? Tato, cuidado! Cuidado, Romeo! Você não sabe quem ele é! Não me interessa! <risos> Para mim é um palhaço! Ele é o Shainu! ele é o Xaimu, é o braço direito do Tom Charlie Se você mexer com ele, bah. é a mesma coisa que mexer com o próprio Charlie é? E a gente tá cortando o cabelo dele de graça, para deixar ele feliz O quê? Ah. De graça? Ah. Só pode ser brincadeira Aí, Pode ir parando Onde estão com a cabeça? Quem falou que cortamos de graça? Nada de corte de graça aqui Cai fora Cala a boca aí, comadinho! Sabe com quem tá falando? Vai querer me cobrar? Tá querendo que eu te pague os ossos, é? Se o Don Charlie ficar sabendo o que tá acontecendo, ele vai te usar como penico! Meu cabelo... Quem você pensa que é, mané? Ai. Vai falar pra esse tal de Charlie que o Romeu não fica jogando nenhum osso pra cachorro louco. Uhum. Agora vai embora. Vai é embora? Ah, peraí, mãos de tesoura. Deixa pelo menos eu terminar o meu corte, vai? É que eu tô me sentindo bem incompleto. Cai fora! hein? Sai daqui! Ah, filho de um cão! Como é que você se atreve? Espera só até o um, Don um Charlie saber o que, é que você fez comigo. Ah. Ninguém mais tem respeito por mim. Mas será possível que não tem mais gente decente nessa cidade? Tudo bem, já chega, o show já acabou. Voltem ao trabalho, eu vou voltar pra cama. Ele não sabe do não, não, não consegui pregar o olho a noite inteira. Acorda, ô oh, belo adormecido, acorda aí, ó. Oh. Aí, esperto, cadê os ossos que a gente ganhou esse tempo todo, hein? Entrega aí, a gente vai ter que pagar a taxa pro Don Charlie. <risos> ah, que engraçado. Vocês são uma piada. Olhem tudo isso aqui. Como é que vocês acham que eu paguei pra deixar esses canos assim, com esse visual, com cara de casa? Pensem bem, eu paguei com os nossos ossos. <risos> Ei, quer dizer que não sobrou osso nenhum? Nenhum? Nenhum <risos> Qual é, pessoal? A gente não ganha nossos ossos suados para ficar pagando por proteção Meu filho, Esse é cara não sabe o filho. que tá falando Eu, Eu vou cair fora daqui, guru ah. Adeus Adeus, chef ah. Vocês são idiotas Deixem de ser amadores Não adianta nada fugir O Don Charlie vai achar a gente Não importa onde a gente for ah. A gente está ferrado ah. A gente não pode fugir dele, a gente não tem escolha. Quer dizer, a não ser que a gente vá até lá e peça misericórdia de joelhos. É, é isso aí, vamos nessa então. Antes que o Charlie ah. deixe a gente oco como tambores ah. e a nossa orquestra comece a tocar. Ah. Ah. Mas afinal, quem é esse tal de Charlie? Ai, tô chegando de mãos vazias. Eu só espero que o Dom Charlie não me transforme numa omelete. <risos> Eu devia ter trazido o dinheiro do Dom Charlie quando ele pediu. Ai, como tô! Eu falo pra todo mundo pagar as taxas em dia, mas ninguém me escuta, hein? Eu acho que a minha barra vai ficar limpa. Ai! Também. Tá Muita gente reunida... Será que o bicho está pegando? O que será? O que aconteceu agora? Por favor, Dom Charlie, por favor! Por favor, me ajude! É que minha vida está em perigo! Não se preocupe. Você pagou as taxas no prazo. Com a benção do Charlie, todo cão tem seu dia. Vá em paz, <risos> meu rapaz. Vai. <em aware> oh, Don Charlie, salve, Don Charlie, o grande! Salve, Don Charlie! Salve, Don Charlie! Salve, Don Charlie! Eu gosto! Ao contrário! No leste! O no oeste Charlie é o The Best Charlie, esta semana recolhemos pouco uh, seu grande inútil seu ah. burro imbecil sai da minha frente vai vir a lota mais inútil salve, Don um Charlie ah. já comeu? Sai! Ah. Ah. Ah. gente, sem noção que história é essa que eu ouvi? A gangue do Guru abriu um negócio e nenhum deles me disse nada! Um novo negócio com um novo chefe? E nem me pagaram as taxas semanais? Então aqueles pulguentos de lá... Não me pagaram ainda! Saco de fugas! Seu inútil! O que foi fazer lá então? Você volta aqui com meio corte de cabelo e sem o pagamento! Como é que o meu braço direito deixa isso acontecer? Don't oh, oh, oh. Charlie, com sua licença. Mas é que... O guru e a gangue dele estão aqui. Sai daqui! Sobe da minha frente, seu saco de pulgas! Vai cuidar dos meus ossos! Volte agora mesmo para o seu poço! Anda! Vai logo! Fora! Lápido! <tos> <tos> Entrem! Oh, oh, oh. é salve, Charlie! As panteras! <risos> Essas são as minhas panteras. As panteras do Charlie. <risos> Piadinha. Apresentações. Silky Sunita. Nylon na linha. Oliester, Padmini. Vocês nem imaginam como essas três panteras são perigosas. Entenderam? Mas não tchau. Silêncio, eu digo. De cabeça para baixo. Quem quer ser o primeiro a apanhar das minhas lindas panteras? Unido e salame bingue, minha mãe mandou escolher você. que lugarzinho também eu fui escolher para tirar um roco ai, ai ossos tá lá shallu as panteras shallu shallu Vem, charmoso, lindo, me segue, me segue, me segue, Shainu. Voz macia, palavras doces, acho que eu tô sonhando. Que que é isso, hein? Por que estão brincando assim comigo, Pandeirinhas, hein? Lindo, charmoso, Shainu, me siga. Ah, já que estão aqui, por que a gente não aproveita? Ah! Baterias é, Ah, panteras, Acabem com esses quatro aqui o filho. Salve, Charlie É o meu Caramba. Nossa, que personalidade uh, Que nojo O que? Nada, Charlie Eu trouxe o pagamento da, da proteção Eu, eu consegui é, é, é meu e dos meus amigos Olha, ele conseguiu É, conseguiu, <risos> conseguiu. Quem é você? Apresente-se Eu sou amigo deles, meu nome é Romeu oh? Romeu? Como assim Romeu? <risos> Essa foi muito boa, não, não, o nome é tipo Romeu, entendeu? Romeu É a mesma coisa, Romeau, <risos> Romeau ah, Tá bom, tá bom, pode ser <risos> <risos> Charlie, eu vim de longe só pra... Só pra poder falar com você E eu sou o teu fã número um Por favor, me solta ah, Eu gostei Um fã Ok, ok O Charlie tem fãs por toda parte Eu gosto disso <risos> Ah, uh, dá licença. Ah. Será que a gente pode ir embora? Por favor. Escute, oh Você é novo aqui. Coloque uma coisa na sua cabeça. Eu sou... uma pessoa perigosa. Sou tão perigoso que às vezes chego a ficar assustado comigo mesmo. Hum. Ah. Se você se meter com Don Chai, será o seu fim. Agora saia! Parado aí! Você é meu fã, não é? Toma! Meu autógrafo! Vá em paz, meu rapaz! Obrigado. Obrigado. Obrigado. É Charlie, Charlie! Puxa don't em lua, agora não já era! É o Charlie, Don Charlie! É o Charlie, Don Charlie! Devagar, devagar! Ai, não, Charlie, peraí, é ele, ele, esse granqueirinho aqui! Foi ele que me expulsou de lá! Foi ele que não deu o dinheiro da proteção, não, Charlie! Seu saco de pulgas! Está tentando me enganar, é? Seu grande mentiroso! Olha ali o dinheiro! Salve, Don Charlie. Charlie! Salve, Don Charlie! Salve, Don Charlie! Cai fora! Hein? Cai fora daqui! Cai fora! Ai, todo cão tem o seu dia, um dia também eu vou ter o meu. Mas, que gente sem noção. Nossa, a gente teve sorte de escapar, hein? É. Foi por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo que a gente conseguiu escapar. Gente, eu acho que tá tudo bem quando acaba bem. <risos> Discord! Pessoal, o que que foi? Aquela era a carrocinha. De vez em quando, eles passam aqui no pedaço e pegam alguns cachorros oh. que andam pelas ruas. Eles são colocados na carrocinha, são levados embora e depois a gente nunca mais ouve falar deles. O oh. que foi? Oh, foi só o rato, foi o rato, só isso. Oh. Uh, pessoal, me desculpe mas eu tô indo embora. Tchau. Bastou um encontro com o Don Charlie para o cara perder o juízo completamente. É, ele não viu? Oi. Eu sou Romeu. Hum. Hum? Não, obrigada. Uh, desde que te vi daquela vez, não consigo parar de pensar em você. Eu. Eu acho que estou me apaixonando. <risos> hum. Hum. Olha, não estou brincando. Estou apaixonado por você, de verdade. Hum? E eu faço qualquer coisa para provar. Só dizer qualquer coisa. <risos> Já que é assim Eu danço no clube Moonlight uma vez por semana Amanhã é meu show Então se você está Tão apaixonado quanto diz Você vai subir no palco Na frente de todos E dançar comigo É só isso? Uhum. Tá bom, fechado Espera uhum. aí, espera aí Qual o seu nome? Laila. Woo! Uh. Desembucha logo. Por que você que tá andando cheio da moral, hein? Você tá muito esquisito hoje. Você tá todo cheio de graça, né? Por que você que tá se achando assim? Escuta, pessoal. Pessoal, o Romeu tá amando. É? Oh, que horror! Ah, é? Mas que é ela, Romeu? Vem, gente. Essa baranga Dá licença um pouquinho Laila é linda. Ai ai, caramba, quem tirou a cadeira que tava aqui? Ah, Laila, você não tá batendo bem na cabeça não, oh, você ficou louco seu burguento, não podia ter achado outra garota não, hein? O Don Charlie é louco por ela! Ela é namorada do Charlie? Hum, claro que não, ela nem olha para aquele cachorro sarnento. Mas como o Don Charlie é louco por ela, ninguém se atreve a falar com essa garota, entendeu? Todo mundo aqui tem medo, só um louco para contrariar o Don Charlie, seu otário! Mas você é louco, né? Escuta ah. aqui, amigão. O Charlie vai arrancar o seu couro pra fazer tamborim. Quer saber de uma coisa? Você já era! Você tá maluco! Você vai acabar morrendo na salsicha, Romeo! Salve, Charlie! Salve, Charlie! Laila, eu amo a Laila, eu amo a minha Laila. ela vai dançar pra mim, Laila. Mas não tem bom que eu não tenho a honra de ver a futura senhora Charlie. Muito bem. Vai! Esse é coração Hoje eu dançarei Lai, la, la, la, la, la. Um Você já era! Escapou antes, mas hoje o Charlie vai dar um fim em você! Por favor, parem! Por favor, parem! Tá machucando! Eu estou gostando! Agora você sabe o que acontece com aqueles que se atrevem a dançar com a minha Laila ah, Mostre a ele! Ai, <risos> por favor! Então, você quer dançar? Hã? Hã? Quer ser o Michael Jackson? <risos> por quê? Por que eu pergunto? Por que Laila não me ama? Eu, é um cara... Sarado, bonitão, herói, durão. Por que, é que ela me trata tão mal? Por que ela dança com esse idiota? Ah, Deixando bem. Até que eu sou bonitinho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, olha só isso. Eu sou um cara tão bonito. Comparado a mim, todos são feios. Mas perto da Laila eu sempre falho. Ah, o que é que eu faço? Mãe, o que é que eu faço? Panteres! Eu é vim pra ele! Ai, Charlie, para! Por favor, para! Eu não sabia que você gostava tanto da Laila! Eu sou novo aqui! Se você quiser, eu posso fazer a Laila se apaixonar por você! Panteras, parem, eu digo! Esperem! Isso que você acabou de dizer... Por favor, repita! -a. Peraí, aí, aí! Olha, Charlie, se eu imaginasse que você gostava tanto da Laila, você acha que eu teria ido dançar com ela? Olha só, não se preocupa. Eu sei como conquistar mulheres, não fica preocupado, não. Eu vou conquistar a Laila para você. Só preciso de um tempinho. Você tem a minha palavra de que a Laila vai ser a sua namorada. Olha aqui, senhor espertinho. Eu mesmo. Eu. Não consegui impressionar ela com o meu visual lindo de morrer. O que um zárvito como você... Consegue. Dica, dica, Panteras! é o fim! Não, por favor, escuta só um pouquinho. Você conhece muito bem as garotas. Elas gostam de se fazer de difíceis. <risos> Mas não se preocupe, um grande chefe como você deve ter muitas outras preocupações. Deixa que eu vou cuidar dessas coisinhas pequenas. Agora, por favor, me deixa ir. E eu prometo que vou fazer da Laila a sua namorada muito, muito em breve. Deixa essas bobagens para as criaturas insignificantes como eu. Relaxa, Charlie. Calma. Yeah. Desculpa. Eu só estou um pouco. nervoso, só isso. Ok. Ok. Se a Layla acabar sendo minha namorada, <risos> eu não vou fazer picadinho de você. Tá bom? <risos> Mas, sou fia, entretanto. Ah, se você não fizer o que prometeu imagina então será o fim o fim Você não tem chance nenhuma. Você não vai convencer a Laila a namorar o Charlie. Escuta aqui. Toda manhã passa um trem aqui levando mantimentos para o extremo sul do país. Uhum. Já está tudo arranjado, entendeu? Suba nele e suma daqui. Uhum. Quando você chegar ao extremo sul, pegue o barco a vapor que vai para as ilhas Andamão. Uhum. Se você tiver sorte, o Don Charlie nunca vai encontrar você. Adeus, Romeu. Bom voyage. Uhum. Oh, homi. Uh, uh. uh, uh. Oh, Leila, co Leila. Leila. Oh, Lela. Uh. oh, Leila. O tio, o tio. Ei, vê se se controla. E ah. trate de mandar a Leila embora, mãe. Tá, tá, tá, tá. Ah, uh, uh, oi. Então, você não vai me convidar para entrar? Não, não. manda ele embora, vai. Não, quero dizer, sim, sim, sim, entra aí. Pode entrar. Oh. Hum, hum. Belo lugar esse aqui. Oh. Hum. Oh. Ouvi dizer que você tem dedos mágicos. Faça-me ficar como nos seus sonhos. Quero ficar parecida. Uhum. Como você me vê neles. A Laila do Romeu. É, agora é o fim. Você é o meu amor, você é o meu amor. Oh, oh. Você é o meu amor, você é o meu amor. Não. Eu sonhei, Você é tudo que eu sonhei, que bom que eu lhe encontrei, que bom que eu lhe encontrei. Eu posso ver no seu olhar, porque eu fui me apaixonar. Você é tudo que eu sonhei, sonhei. você é tudo que eu sonhei. O amor que eu procurei, que bom. que bom que eu lhe encontrei. Linda. A Laila do Romeu. Ah. Ah. Você não quer me acompanhar até em casa? É o fim. Você é meu bem. Muito bem, todos preparados agora! Vai! Uiva! Uiva! Uiva! Uiva! Uiva! com isso! Já começaram de novo! Três e quatro é, e cinco! É, o <risos> que está acontecendo aqui? <risos> é o esporte mais popular aqui. Aquele que acordar o maior número de humanos com o seu uivo ganha o jogo. E o Romeu Vai lá, Romeu! Não, não, não, não, não. Esqueçam, esqueçam, não, não, não, não. Esqueçam, nem pensar. Vai lá. Faça isso. Ganha por mim, Romeo hum, Essa brisa longe levará a minha timidez O amor no coração, assim se fez Sentido, né? Então, eu acho que, por enquanto, é boa noite. Na primeira vez que nos vimos, você quis me beijar depois da dança. Você lembra? Na próxima noite de lua cheia, no mesmo lugar. E desta vez... Não vou dizer não. Eu prometo. O amor eu encontrei. Tchau. Tchau. Tchauzinho? Mas pra quê? Caramba! Caramba! Não chega de mansinho assim, não! Tá fazendo o quê aqui? Então, seu cãozinho Casanova Você já marcou o encontro pro Charlie? Já marcou, já marcou, já marcou, já marcou? Fala, fala, fala, fala Peraí, eu, eu marquei, eu marquei pra, uh, ah? pra amanhã Ah, Amanhã? Uh, amanhã à noite À noite? Na Praça Central Praça Central? <risos> Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui uh, Então tá acertado Ah. Uh -huh. uh -huh. Então eu vou acreditar e vou dizer isso lá pro Charlie. Hã? Esse lance tem que rolar amanhã à noite mesmo, viu? É bom você ter certeza disso. Ah, é claro, é claro. Vai lá contar pro Charlie. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo pra ele. Ah. Ah, só me faltava ah. essa. Agora virou um barbeiro cupido. Seu ajudante inútil. Hã? O que foi que eu disse? Não, eu não disse nada que eu... Eu adoro ser útil. Só isso. É, A gente se vê. Eu sei, a gente se vê. Hum. Hum. Eu já sei. Ué, pessoal, me solta aí, vai. Vocês ficaram completamente malucos. Se o Charlie descobrir esse plano, ele vai acabar com a minha raça. Chega de xilique, calma! Só tem que usar essa manta e agir como a Laila na frente dele, hum, só isso! Escuta, Romeu, e se ele... Cala a boca! Escuta, a Laila, você, só tem que insultar ele uma vez. Tem que humilhar ele tanto que ele nunca mais vai querer pensar em ver você, ela, de novo. Entendeu? Assim ah, eu vou acabar morrendo! Escuta aí, você vai fazer e pronto! Já Hã? falei? Você tá surdo? Eu não vou, eu não vou, eu não vou! Hum. Ah. Já faz muito tempo que você quer ser uma de nós, não é mesmo? Uhum. Essa é a sua chance. Se você conseguir fazer isso direitinho, uhum. nós faremos uma coisa pra você, tá bom? Aceitaremos <risos> você no grupo! Ah. <risos> um cachorro! O Charlie, o Charlie tá vindo! Vamos se esconder, a gente tem que estar fora daqui! Eu Charlie, eu Charlie, eu Charlie, eu Charlie, eu Charlie, eu Charlie, eu Charlie Estou trazendo uma flor para lidar com muito amor Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Lá, lá, isso lá, amor não lá, amor, lá, amor Não Parabéns! Laila, minha doce Laila. Sou eu mesmo. É você de verdade. É claro que sou eu, seu saco de banha. Hum? Hum, quero dizer... Ah, eu sou Laila. Um presente... Com muito amor uh, Laila, eu sou seu maior fã Não sou só um fã, eu sou seu maior fanático <risos> Piadinha eu, eu, eu amo você já há muito tempo, mas você nem olha pra mim, Laila. Eu tenho um monte de pôsteres seus nas paredes do meu quarto. Fomos feitos, fomos feitos um para o outro. Você aceita, por favor, ser a minha namorada? Vai logo, onda. Uh -huh. <risos> Enxerga, seu cachorro sarnento! Você já se olhou no espelho hoje? Você parece um macaco bem sudo! Seu gordão, rejungão, velho gagá! Você nem sequer sabe falar com uma garota! Só sabe balançar essa pança por aí o dia todo! Namorar com você seria pior do que ser atropelada por um trem desgovernado. E quer saber? Você é tão feio que eu não tenho nem coragem de olhar para essa sua cara de sapopoi. Ai, Anda. Que é. Oh, Ela é maluca. Agora ela já tá exagerando. E tem mais, você parece um completo idiota Como você pode sequer pensar que um dia eu vou ser a sua namorada? Ah! Você tinha que ser pendurado de cabeça pra baixo e ser espancado Como você tem coragem? Devia ser cortado em pedacinhos e ser servido de alimento aos que você não me quer porque você não me quer porque você não me quer <risos> ai laila laila eu digo o que faço agora a Laila não gosto de cachorros bonitos Senão nunca teria rejeitado um cão tão bonito quanto eu Como pode? Como? Como? Como? Oh, meu. Você me encarnou! Ai, para! Seu traidor! Você prometeu que a Laila seria minha namorada. Panteras, <risos> é o fim! Ai, ai! Charlie, a Laila concordou em encontrar você mais uma vez. Panteras, é, pausa! O que você acabou de dizer? Repita. Eu vou repetir. Escuta, Charlie, a Laila concordou em encontrar com você de novo, na próxima noite de lua cheia, lá naquele telhado onde ela costuma ensaiar as danças dela. Destino! Ai, ai, ai, ai! E que adianta? A Laila vai acabar me rejeitando de novo! Panteras! Eu é vim! Ah, ai, Charlie, por favor, não. Ela não vai fazer isso de novo. Ai, ai. Vai, vai. Escuta, eu sei que o primeiro encontro foi um desastre, mas ela concordou em te dar uma segunda chance. Ainda podemos dar um jeito nisso. A esperança não é a última que morre, o que te falta é só um empurrãozinho. Você tem que impressionar a Layla como nunca. Na minha face. Você tem que ser maneiro, Charlie, maneiro. Uh, maneiro? Como assim maneiro? Maneiro, Charlie, maneiro! Garotas gostam de estilo, sacou? Estilo, você diz. <risos> estilo. Eu sou cheio de estilo. <risos> eu? <risos> é o fim. Ah. <risos> Charlie, por favor, eu vou te ensinar como impressionar a Layla. Fica frio. Eu vou te deixar maneiro! Como assim maneiro? Hã? Ah, diga, diga! Eu gosto disso! Oh! Quando sentir que a paixão não consegue evitar Se de nada vai lhe valer, você deve relaxar! relaxar. Você tem que ser maneiro, maneiro Você tem que ser Pare de ser bobo, jogue esse jogo Você tem que ser quente conquistando essa gente Não seja tão durão, sinta com o coração As garotas gostam Meu coração quer vê-la o tempo todo Pra conquistá-la eu preciso saber o que vou fazer Maneiro, maneiro Você tem que ser maneiro, maneiro você tem que ser Charlie com Laila Laila com Charlie Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Ela comigo eu vou levar O meu amor a ela vou declarar Nosso Charlinho bonitinho vai completar Para um grande amor conquistar Vamos lá, vem comigo Panteras <risos> E daí? Se quiser uma garota, ela o fará girar Esse é o jogo e não para Se quiser uma garota, ela o fará sonhar E o coração dispara Eu sei que o amor já encontrei Lá, lá é tudo que na vida eu sonhei Maneiro, maneiro Sou o melhor, eu maneiro, sei Maneiro, maneiro Sou eu Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Laia terá que me dar o seu coração Se não acontecer, não terá o meu perdão Eu vou ficar moderno Ficar maneiro No coração de Laila Serei primeiro Vai lá Para um grande amor Conquistar Não sei se ele entende Tem que aprender Vida ao Charlie <risos> yeah. Oh, quando sentir que a paixão Não consegue evitar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Olhem, sou maneiro Maneiro, maneiro Laila vai me amar Maneiro, maneiro É a escola do amor, baby Essa é a regra Relaxa, Charlie Maneiro. Ah, noite de lua cheia. Hoje à é a noite do meu grande encontro com a Layla. E para o Charlie, um grande momento com a Laila. O Charlie pode chegar a qualquer momento. Tá bom, pessoal. É isso. Eu vou contar toda a verdade pra Laila hoje à noite. Toda. Aí, é maluco de pedra. Ah, já esqueceu, é? Vou avisar só mais uma vez. Some daqui. Não, Guru. Eu amo a Laila. Eu não posso mentir pra ela Aí, assim. Ih, ô cabeçudo. Se o Dom Charlie souber disso, você... Eu não confio no Charlie. Não me importa. Tanto faz. Eu quero contar toda a verdade pra Laila. Oh, Romeu. <risos> Oi, Romeo Nossa, como é bom Cuidado ah, ah, ah, ah, Oi, eu... Essa é a noite do nosso primeiro beijo ah, ah, é. é, é Sim, -se. Au! O que disse? Ah, é, eu quero dizer. É, uau! É, uau! Uau! Você está um espetáculo! Você é o meu amor! Você é o meu amor! É, o seu, ah, ah, é que. É, é, é que, Laila, eu tenho que te contar uma coisa, sabe? É, é que, na verdade, eu, eu queria. Não olha. Oh, oh, oh, você é meu bem. Pra sempre, pra sempre. Olha só! O que, que eu tô vendo? Fica com ela, hein? Ah, Jailu, dancei. Eu eu dancei. Eu dancei. Você quebrou o trato Enganou todo mundo aqui Você enganou principalmente o Charlie Espera aí, Shainu Você fez um trato, prometeu pro Charlie que faria a Laila namorar com ele pelo jeito isso não vai acontecer Você acabou roubando ela para você mesmo O que? Do que ele está falando, Romeu? Escuta, minha ex -cunhada. Esse aí é um conversinha de mão cheia Conta para ela por que está me olhando com essa cara? Romeu, oh, o que ele falou é verdade. Você prometeu ao Charlie que eu seria a namorada dele. Laila, eu posso explicar. É que eu não tive escolha. Sim? Ou não? Não. Sim. Mas eu posso explicar. Tá vendo? A verdade tarda, mas não falha. A partir dessa noite, eu nunca mais quero ver sua cara de mentiroso. Laila, por favor. É, é que eu... É, não é bem isso. Espera um pouco, Laila. Agora você só levou um tapa. Espera só até o Charlie saber disso. Você já era. Fique esperto que você entrou uma roubada. Ninguém mais cumpre o que diz. Deixando a Laila no telhado. E avise a sua mãe que o Shainu esteve aqui. E tenho dito. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Você, você, você é um idiota. Por sua culpa, agora todo mundo tem que correr. Ah, eu não acredito. Corre, corre, corre. Ah, ah, Pessoal, horrendo Foi mal, foi mal Roderas, <risos> ataque Pessoal, hum. eu diria que elas são demais Foi só olhar pra você, eu você e conheci eu conheci o amor Eu descobri o, amor. Eu descobri o verdadeiro o amor, amor. Esse, Esse amor que é, é uma coisa, coisa de louco uma conta, conta de, de mim, mim. Poderia até morrer por poder, você, meu amor Eu, eu descobri o verdadeiro amor que foi para essa gata? Hein? Hein? Ah! O quê? Ah. ah, mas é só um rato. O que será que ele quer? Hein? Ah, ah, ah. Ah, ah. Que jogo é esse, afinal, hein? É? O que você quer? O que foi? O que foi? Oh, mas o que, que é isso aqui embaixo? Pra que, que serve esse xixi? Xainu! Tchau,zinho. Hã? Ai, caramba! O que, que é isso? Hã? Ai, acho que é meu filho! Ah! ah, ah, ah, ah. Mini! Mini! Mini, eu vou pegar você! É, toca aí! Ouviu? Oh, oh, Não vou poupar você Se você for um filho de um cão Tenha coragem e lute comigo Vamos lá Me faça feliz é. Você acha que um saco de pulgas ridículo como você Ama a Layla mais do que o Dom Charlie? É claro Charlie Eu amo a Layla um milhão de vezes mais do que você Como você ousa ah! E Se chegar a tocar em mim, eu vou fritar você numa omelete para eu comer no meu café da manhã! <risos> o que foi? <risos> Vamos lá! Você é primeiro! <risos> Nada disso, você é primeiro! Não, você é primeiro! Não, você! Você primeiro! Você primeiro! E se você tocar em mim, cara? Vai lá! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Tá tudo bem então. Tchau, tchau! na Mamãe! Na, na, na. <risos> Pra onde você vai agora? Oh, não de novo não! É o fim! Não a carrocinha! Eu adoro a carrocinha! Ai. Sorte sua! Tô caindo fora que chegou a minha hora! Vamos lá, vamos lá. Temos muitos cachorros para recolher. Uhum. Fica de olho naquele lá na sombra. Uhum. Ele tem dado muito trabalho para gente. Uhum. Mas onde será que ele. Uh. Uh. Daquele uh. lado, olha lá, olha lá. Ali. Uh. Atrás dele, atrás dele. Uh. É, vamos lá. Ele deve estar por aqui. Não deve ter ido muito longe não. Fique de olhos abertos. Ele tem que estar por aqui. Mas onde será que ele se <tos> meteu? <tos> uh, uh, um. O quê? Vem cá, vem cá, calma. Nossa, calma. que fedor Vem cá, aqui! <Memphis> É o Charlie. Pelo, pelo. Pega, pega! A pega. Só se corre tão rápido duas vezes da vida, numa corrida olímpica ou correndo da carrocinha. Calminha aí, bichão, calminha. É, esse está preso. Deixa ele de escapar. Vamos embora. Não tem mais por aí. Ainda tem espaço para colocar um montão. Vamos continuar procurando. Né? É o Romeu ah, É o Romeu pegar o Romeu, essa mão é que... que isso, que isso, cara, é o Romeu Mas como é que eles pegaram o Romeu, cara? O Romeu foi pego por minha causa Olha isso é esse, Olha, não foi culpa minha Ai, <risos> Coitado, <risos> Romeu <risos> Desastre duplo Os caras da carrocinha me encurralaram e estavam para me pegar mas o Romual pulou na frente e me tirou de lá. Escute aqui, seus pestes! Tirem do caminho o humano que está vigiando. Eu aqui, cuido do resto. Vamos! Você? <risos> oh, miau. Agora não tema. Dom Charlie está em cena. Fique na paz, meu rapaz. <risos> Observe. Gênio trabalhando. <risos> Charlie! Charlie! Charlie! Carrocinha. Carrocinha. Mas onde é que eu vou arranjar um grampo? Salvo <risos> por um fio. Abra de <risos> Ei, <risos> oh, o O <risos> <risos> <risos> O que foi? Não está feliz, meu aprendiz? Obrigado, Charlie. Obrigado por me salvar. Não, Rome, não. <risos> Eu é que tenho que te agradecer Você foi lá e me salvou da carrocinha Mesmo depois de tudo que eu fiz Ô oh, Miau, você é uma figura e tanto É, pode crer Eu não odeio ninguém, Charlie Eu só amava a Laila. Só isso Mas agora Eu acho que eu a perdi Eu não posso viver sem ela mas tudo bem Muito obrigado por tudo Mas eu acho que eu tenho que ir embora daqui Por favor Romeu, oh, não vai embora não oh, meu escuta Não se preocupe, a fila anda assim mesmo Amigão É isso aí A vida é assim Ela vem e elas vão para, Porque... corta essa! Eu não quero saber de mais nada. Me deixem ir embora. Sem a Laila na minha vida, nada tem sentido. Oh, <risos> oh, meu. Eu vou sentir sua falta. O que fazer? Como eu vou viver? Sem você, meu amor, o que fazer? Morrava-te nas pernas, seu peste uhum. <risos> oh, Laila... Escuta, Romeo, você é um grande tolo! Você está deixando sua amada Laila para trás! Mas, Charlie, eu, eu enganei a Laila! Oh, gente sem noção! Seu amor era verdadeiro, então como pode ter enganado? Ah, Rubial, eu contei tudo pra Laila E ela entendeu a história toda Você é o maior dono que eu já vi Mas mesmo assim, a Laila ama você loucamente A Laila é sua, ela é só sua Não é do Nick, não é do Dick, ela é só sua Piadinha, mas verdade Vai Vai com ele, Laila. É, eh, vai, vai lá, Laila. Isso. Vai. vai. Coragem. Vai lá. Vai. Onde foi que eu já vi isso antes? Oh! Oh! Ah. Oh! Oh! Não há ninguém! Cadê? Cadê? Oh. Oh. Hey, essas coisas são assim mesmo? O que a gente pode fazer, hein? Eu te amo. Hey. Final feliz Uou! A vida que eu levo Não quero outra igual Com você me sinto tão feliz Sei, é o amor o meu você pode assim me chamar Romeu, Romeu. Sou eu Sou eu Romeu. Hum, uou, uou. Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, É isso, sou Romeu, baby Você pode assim me chamar Sou o Romeu Sou eu